Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para a turma do sétimo ano de português. Eu sou a professora Luísa Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual chamado carta e a organização desse texto. Sobre gramática, nós vamos ver os predicados verbais, que são os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Então, a organização do texto carta. É um gênero textual utilizado para comunicação escrita entre pessoas e, normalmente, ele tem a sua estrutura composta por cinco elementos, que podem variar. O primeiro elemento é o local e a data em que foi escrito, né? então, ou seja, quando você escreve a carta, você coloca o local onde você está, a data em que você escreveu. A saudação, que é um cumprimento que pode ser querido, prezado, é, entre outros. O assunto que é o que você vai dizer né, sobre, na carta, a despedida, que pode ser um até logo, beijos, é, e o remetente, que é, quando, é o seu nome, né, quando você escreve a carta, é quem envia a carta. É, aqui a gente tem um exemplo de carta, é, foi escrita em São Paulo, 22 de abril de 2004. Querida Jane, é a saudação. Ando um pouco desnorteada para escolher meus discos. Gostaria que você me indicasse alguns realmente bons. Obrigada pela lembrancinha. Ela chegou ontem à noite. Ah, estou muito animada para o nosso reencontro no aniversário da Camila. Vai ser ótimo. Já escolhi o um modelo do meu vestido. E você, já separou seu look? Jane, faça uma lista dos livros também. Preciso atualizar os meus. Beijão, da Berê. Então, aqui a gente vê é, claramente os elementos de uma carta, né? Então, o local e a data em que ela escreveu, a saudação é, seguido do nome, o assunto, a despedida e o remetente que é berê. Quando a gente vai enviar uma carta para alguém, a gente utiliza os correios. Então, para é, essa carta chegar até determinado lugar, a gente precisa preencher corretamente este envelope. Ele precisa ser selado né, e enviado. Então, para que essa, essa carta chegue ao destino correto, algumas informações precisam ser preenchidas corretamente. Então, a gente tem um exemplo ali de um envelope, onde tem o nome, né? a rua, que é o endereço, o logradouro, né? é, o nome do bairro, que nesse exemplo que a gente tem não tem o nome do bairro, mas é necessário, é, o nome da localidade, o Horizonte ou São Paulo e o CEP. Né? Então nesse envelope, na parte da frente, a gente preenche com quem está enviando a carta, o endereço do remetente. Então, se eu estou enviando uma carta, eu vou escrever o meu endereço e no fundo eu vou colocar o endereço do destinatário, que é para quem a carta vai ser enviada. O CEP é o Código de Endereçamento Postal e é de suma importância para que as correspondências cheguem, é, em geral, mais rápidas aos endereços, né? Os seus dígitos, cada dígito, né? Diz respeito a um código da região, da subregião, do setor, do subsetor, do divisor, do subsetor e os identificadores de distribuição. Assim, as encomendas podem ser separadas rapidamente. Então, é através do CEP que os Correios, que é a nossa referência de, de entrega de encomendas, né, vai saber para qual região aquela carta vai ou aquela encomenda. Vai. E aí, as encomendas chegam mais rápido aos seus locais. Agora, a gente vai passar por um assunto de gramática, que é predicado. Predicado é o segundo elemento de uma frase. Então, uma frase ela é composta por dois elementos principais, que são o sujeito e o predicado. Então, quando você identifica o sujeito, tudo que se fala a respeito do sujeito é chamado de predicado. A classificação do predicado, ela está ligada ao verbo. E aí é que a gente vai ter os predicados verbais, que são esses aqui, né? Toda vez que nós tivermos o um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, o predicado dessa oração, ela vai ser um predicado verbal. Então vamos conhecer esse, essa classificação. O verbo intransitivo, ele é um verbo que ele não pede complemento. Ele é um verbo que, por si só, ele é completo. Então, quando eu digo o navio apita, eu não preciso é, complementar essa frase porque, por si só, ela já está completa. O navio apita. O trem partiu. Ela é uma frase também que o sentido dela está completo é, pelo verbo partiu. Porém, os verbos intransitivos, eles podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que a gente já estudou alguns, né? É, e esses adjuntos adverbiais podem ser de lugar, de tempo, de modo e de intensidade. Como aqui, o trem partiu de manhã. Essa circunstância é chamada de circunstância de tempo, esse adjunto adverbial, que foi acrescentado ao verbo para dizer... Quando que ele saiu? Ele saiu de manhã. Alguns exemplos de verbos intransitivos que a gente tem que vocês podem identificar em, alguma, em algumas frases são morrer, viver, chegar, andar, chorar e dormir. Né? Então, quando eu digo ela dormiu, eu não preciso dizer, é, complementar esse verbo porque ele por si só, ele também é completo. Então, vamos praticar. Acrescente ao sujeito é, um verbo intransitivo. Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem e depois a gente volta com as respostas. Então, é, na letra A nós temos o galo. Um verbo que poderia ser acrescentado a essa frase poderia ser cantou. O, o galo cantou. As crianças... A gente pode dizer brincam, correm, que são verbos também que são é, intransitivos. A árvore cresceu, a flor murchou. Tem outros verbos que vocês podem ir procurando para poder modificar essas frases. Mas quando eu digo a flor murchou, eu não preciso complementar esse verbo porque a flor, é, o murchou nessa frase, ele é um verbo que... Que por só ele é completo. Verbo transitivo direto. Então, para formar é, o predicado, o verbo transitivo direto precisa de um complemento. Porém, esse complemento é sem o auxílio de uma preposição. A gente vai ver isso por quê. Então, quando eu digo os alunos abriram, se eu dissesse só os alunos abriram, a pergunta que viria em seguida seria o quê? Então, os alunos abriram os livros. O complemento do verbo transitivo direto, ele é chamado de objeto direto. Então, sempre quando é, vier né, o complemento do, do, de, do verbo, quando você achar o verbo e identificar que ele é transitivo, você vai ver que o objeto dele pode ser tanto direto ou indireto. Nos transitivos diretos, os objetos são diretos. Então, para identificar o objeto direto, a gente sempre vai perguntar ao verbo o que ou quem. Então, os alunos abriram, a gente vai perguntar o que, porque quem abre, abre alguma coisa. E esse, o, que, o que eles abrem é os livros, que é o objeto direto da frase, que é o complemento da frase. Então, vamos praticar. Complete as, a frase com o verbo transitivo direto. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta com a resposta. Na primeira é, questão, nós temos o professor, as provas. Então, um verbo que poderia ser acrescentado a essa frase seria corrigiu. Porque se eu tivesse a frase o professor corrigiu, quem corrige, corrige alguma coisa. Então, o professor corrigiu o quê? As provas. No exemplo da letra B, o mecânico consertou. Então, o verbo consertar, ele é um verbo transitivo e direto, porque quem conserta, conserta alguma coisa. Então, o mecânico consertou o carro. O vento derrubou a árvore. Quem derruba, derruba alguma coisa. E por isso esse verbo é um verbo transitivo direto. O vento derrubou a árvore. O último exemplo a gente tem o menino quebrou o vaso. O verbo quebrar é um verbo transitivo direto porque quem quebra, quebra alguma coisa e, o ver, e ele quebrou o vaso nesse caso. O verbo transitivo é indireto. O verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento, e aí a grande diferença é que é com o auxílio de preposição. Então, nós temos aqui, Lara gosta de cinema. O sujeito da frase, a gente tem Lara. O verbo é o verbo gostar. Então, quando nós tivermos o verbo e a gente perguntar, Lara gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então a pergunta que a gente vai fazer esse verbo, ele já vem com uma preposição. Então quem gosta, gosta de alguma coisa, nesse caso de cinema. E aí a gente tem a preposição de e o complemento que vai ser o complemento é o objeto indireto, cinema. Então, uns exemplos de preposições usadas no verbo transitivo indireto é contra, a, de, em, por e para. O complemento do verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto. Então, para identificar o objeto indireto, nós perguntamos ao verbo de que, de quem, a quem, a que, em que e em quem. Então, observe que todas as perguntas que nós fazemos ao verbo são perguntas que já vêm com uma preposição. Praticando. Complete a frase com o verbo transitivo indireto. Eu vou deixar vocês responderem e depois a gente volta com as respostas. Na primeira questão, nós temos em você. Então, um verbo que a gente poderia utilizar é confio. Porque o verbo confiar, ele vai, quando a gente pergunta ele, a gente já pergunta confia em quem ou em que? Então, confio em você. Na segunda frase nós temos, de sua saúde. Um verbo que poderia ser acrescentado a essa frase é, cuide. Cuide de sua saúde, porque o verbo cuidar, quando você cuida, você cuida de algo ou de alguém. Na letra C, nós temos o espetáculo, o verbo a todos. Então, o verbo que poderia ser acrescentado é, agradou. Porque quem agrada, agrada a alguém. Então, o espetáculo agradou a todos. Nós temos ainda os verbos que podem ser bitransitivos, ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. O verbo transitivo direto e indireto, ele pode ter dois complementos. Um sem preposição e outro com. Então, eu emprestei. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então, eu emprestei meu lápis, é o complemento sem preposição, ou seja, um objeto direto. E quem empresta, um, quem empresta, empresta alguma coisa para alguém ou alguém, para o meu amigo. É o segundo complemento dessa oração e ele é um objeto indireto porque ele vem com a preposição para. Então, vamos praticar? Complete a frase com o verbo transitivo direto e indireto. Eu vou deixar vocês realizarem e depois eu volto com as respostas. Na letra A, nós temos o espaço para o verbo e nós temos o endereço a eles. Então, o verbo que poderia ser acrescentado a essa frase é informou. Porque quem informa, informa alguma coisa, nesse caso ele informou o endereço e é, informa alguém, informou a eles. Na letra B, nós temos o prejuízo ao dono do carro. Então, é o verbo pagou, porque quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então ele pagou o prejuízo a o dono do carro, né? Ao dono do carro. O garoto um livro ao seu colega. Então ele ofereceu, né, quem oferece, oferece alguma coisa, ofereceu o um livro ao seu colega, que é alguém. O jornal dedicou duas páginas ao seu trabalho. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém, nesse caso, duas páginas ao seu trabalho. E essa foi a nossa aula de hoje, essas são as nossas referências e bons estudos.